Olá, você está no canal Música do Brasil, vamos ao Brasil! E hoje você vai ver a Rosa Branca. Quando eu fui lá ver no computador, fui editar, é, fui postar, porque é, não estava, mas agora eu, eu, eu fiz, eu transferi para o meu celular, estou com o cartão no meu celular. Aí Agora vai, aí vocês vão ver agora e não esquece de deixar o like, se inscrever e vamos ao Brasil! teclado. Agora você vai ver como nós podemos tocar asa branca no teclado. Então fica até o final e veja parte da asa branca. Agora dando uma pausa para você ver asa branca. É você sabia que agora você pode ah, se inscrever para conteúdo exclusivo. Você irá receber um e-mail falando as infor novas informações, os novos conteúdos, vídeos exclusivos que no canal não tem. Mas corre logo. O link tá aqui na descrição, porque a... vocês têm que correr logo porque as vagas são limitadas, não são ilimitadas não, limitadas. Então, corra lá e se inscreva para poder com ter conteúdo exclusivo e informações exclusivas aí na sua casa. Então corra logo porque as vagas são limitadas. Agora fique com Aprendendo Asa Branca e tchau! Agora vai ser um. Eu só vou tocar para vocês que parece que em algum vídeo aí vocês podem ver. Então, as notas. Agora eu vou tocar pra vocês. Aí vem aqui, ó. Aí fica como? Pronto, fica assim. Agora vamos ver a próxima parte. Aí. aí vem um, dois, três. Aí pula um, aí vem, fica no quatro. esqueci que tinha que repetir tudo, né, de falar, mas você já viu, então você já vai saber. Aí você pode ver, eu não lembro em que vídeo era, mas é, um vídeo, tinha um vídeo aí que tinha a partitura do Asa Branca. Então, obrigado por ter acompanhado até o final. Vamos buscar o Brasil. Tchau! Se inscreva no canal e deixe o like.